Olá, pessoal! Nesta aula, vamos realizar a multiplicação e divisão de números decimais por 10. Já aprendemos que, quando multiplicamos um número por 10, como quando pegamos o número 53 e multiplicamos por 10, isso irá mudar todos os dígitos do número uma vez para a esquerda. Isso pode até ser uma revisão para você. Mas vamos lá. Com o resultado 530, podemos ver que o que costumava estar na casa das dezenas foi deslocado para a esquerda, para a casa das centenas, e o que costumava estar na casa das unidades foi deslocado para a casa das dezenas. Se você dividir por 10, terá o efeito contrário. Digamos que se eu tivesse 120, eu poderia dizer... Vamos dividir por 10. Eu também poderia dizer que isso é a mesma coisa que 120 vezes 1 sobre 10. O que acontecerá? Nessa situação, todos os dígitos vão mudar uma casa para a direita. Então, o que costumava estar na casa das dezenas, estará na casa das unidades. E o que costumava estar na casa das centenas, agora estará na casa das dezenas. E nosso resultado será igual a 12. E isso foi tudo. Agora, vamos fazer isso pensando em números com valor menor que 1. O que quer dizer aqueles números com vírgulas e casas à direita dela? É isso mesmo, vamos lidar com decimais. Então, apenas para nos aquecer, Vamos ver se conseguimos descobrir o que é 3,015 vezes 10. Pause este vídeo e veja se você consegue descobrir. Na verdade, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Agora, temos o 3 antes da vírgula ocupando o lugar da unidade. Temos um zero na casa dos décimos, temos um na casa dos centésimos, e temos 5 nos milésimos. Com a multiplicação, todos os nossos dígitos vão mudar uma casa para a esquerda. O 3 vai para a casa das dezenas. Esse zero, que estava depois da vírgula, nos décimos, vai mudar para antes dela, para a casa da unidade. E agora? O que vai estar nas casas decimais de décimos e centésimos, vou reescrever a casa de milésimos também. Este é que vai mudar uma casa para a esquerda, para a primeira casa decimal, os décimos. Então, o 5, que estava na casa dos milésimos, agora vai mudar uma casa para a esquerda, para a casa dos centésimos, exatamente assim. E então, podemos colocar um zero aqui à direita mas isso não vai mudar o valor desse número. Então, vou deixar assim. E aí está. Vemos que todos os dígitos mudaram uma casa para a esquerda, e o resultado é igual a 30,15. Vou colocar esse zero. Também poderíamos pensar o contrário. Poderíamos pegar o número 67,5 e o dividirmos por 10, ou multiplicarmos ele por 1 sobre 10. Pause o vídeo e veja se você consegue descobrir o resultado. Nesta situação de divisão, todos os dígitos vão mudar um lugar para a direita. Então, o 6 vai para o lugar da unidade, o 7 vai para os décimos, à direita da vírgula, e o 5 ocupa a casa dos centésimos. Vou escrever isso e temos 6,75 como resultado. Ficamos por aqui, mas você pode praticar mais um pouco. Até a próxima aula!